Fala nação, hoje vai fazer um vídeo aqui no canal sobre o Gabigol que se torna um jogador jovem a marcar 100 gols no Brasil, é isso mesmo Vou falar sobre essa notícia, mas vou falar também sobre dois problemas né? com o técnico do Olival, time que não vai ter é, o Pedro e o Gabigol E é isso Vou deixar tudo você informado na notícia Mas antes, quero que você se inscreva no canal Deixa o teu like Ative a notificação para não perder nada Compartilha a galera Muito importante, compartilha a galera Bom, Agora, a gente vai falar agora sobre é, Sobre o Gabigol né, Que se torna um jogador jovem A marcar 100 gols né, No Campeonato Brasileiro Ele ultrapassou é, Roberto Dinamite é o jogador que também marcou também é, quase 100 gols né E aí o Gabigol se torna aí o jogador mais jovem se torna marcar 100 gols do campeonato brasileiro né e porque ele foi expulso né também foi expulso hoje reclamação né? o cara reclama muito né cara isso é doido? reclama muito reclama reclama cara eu vou te falar o Gabigol Dorival, ele tem que ficar muito atento. Pensar com ele, Pô, não fica assim. Não, não, não, não se estressa, não reclama o app, Não, vai ser expulso. Isso vai ser expulso mesmo, porque o cara tá reclamando ali. E o cara pode ser, pode dar uma foto pro time, entendeu? Então é isso. Então tomara que eu me é, mude esse, esse comportamento. O comportamento dele é muito... Muito anormal, né? É, e é isso, né? É, mas... É, completou hoje também 200 jogos Pela camisa do Flamengo, né? E aí, o jogador Se tornou 200... Se tornou, se tornou o jogador a completar 200 jogos, né? Então o jogador tá dentro 2019 Jogando no Flamengo, né? Então é isso Vou falando sobre O Pedro e o Gabigol Que estão... Estão fora da próxima partida contra o Goiás O jogo acontecerá no estádio no da Serrinha, em Goiás Né, Goiânia, né E aí, tá fora, né É situação complicada aí, né Do jogo, porque não terá Pedro e, e Gabigol Para desfalcar o time Isso porque o Gabigol foi expulso, né Como eu já falei aqui no vídeo e também o Pedro também que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E também os dois estão fora do próximo jogo. Então, claro, Pedro e Gabigol fazem muita falta pro time, né? Claro que vai ter um problema massa aí pro Dorival né? na escalação antes do jogo contra o Goiás, né? Mas, é vezes, o, o Pedro e Gabigol vai jogar a semifinal? Vai jogar, né? Porque só não vai jogar... É, quem, o Davi Luiz, que se eu me engano é o Pereira, também não vai jogar, sei, né? É, mas eu não, eu até que vi, né? Mas eu, tô meio nem, não não lembrando Se o Pereira vai pra partida, mas, é, e é isso, né? Pode ser um problema, né, pro time, então é isso. Então tomara que o Leival acerte na, na escalação antes do jogo contra o Goiás. E é isso.